Mais uma carta comum que tá sendo introduzida aí pra gente. O Bárbaro de Elite, só falando rapidamente aí, ele pode ser comparado com o um Lenhador. Ele vem em duplas. Deixa eu só abrir aqui as configurações do Bárbaro de Elite pra vocês darem uma olhada. Então temos o Bárbaro de Elite, ele vai até nível 9 por ser uma carta comum. Os status dele são muito parecidos com o um Lenhador e ele vem em um número de 2. Então é a mesma coisa de um seja Elixir você colocar... Dois lenhadores, na verdade quase a mesma coisa porque ele não tem o efeito do feitiço de fúria depois Mas o dano a vida, a velocidade é muito parecida com o do lenhador Galera, os bárbaros realmente são uma das cartas comuns mais fortes do jogo Vocês já vão ver já já Bom, eu batalhei aqui com os meus dois dispositivos Fiz umas, algumas comparações dos bárbaros batalhando Contra as principais cartas que poderiam ser utilizadas para combatê-los, né? Então vocês podem ver aí, eu tô com tanto jogando no meu iPad quanto no meu iPhone ao mesmo tempo Para poder trazer esses gameplays para você Eu sei que muitos outros youtubers já fizeram essas comparações Mas eu não vi ninguém comparando de fato o bárbaro de elite lutando contra os bárbaros né? Aqueles quatro bárbaros de 5 de custo de elixir, que são cartas comuns Então eu quero mostrar para vocês... De fato, os dois batalhando. eu vou fazer isso ao vivo aqui com vocês. Nos bárbaros e nas principais cartas que eles estão combatendo aqui. Nesses gameplays que eu gravei antes de gravar esse vídeo para vocês. Vamos lá. Então, eu comecei colocando aqui os bárbaros de nível 9 contra os outros bárbaros de nível 9. Só para vocês terem uma ideia. Mas eu não queria que acontecesse desse jeito. Que foi exatamente os, os quatro bárbaros normais chegarem para frente e serem afetados pela minha torre. Então já dá pra ver que não é muito bem isso que eu queria. Mas já já eu vou colocar pra gente poder ver ao mesmo tempo olha só, eu usei o espelho e coloquei os bárbaros de nível 10, usei o, o, o tronco pra, pra vocês poderem ter uma noção de quão rápido eles são e mostrar que o tronco não é nem um pouco eficiente contra os bárbaros de elite, vocês viram que realmente você precisa colocar algo muito bom pra você combatê-los, porque eles são muito rápidos e batem muito rápido, a velocidade de ataque deles também é muito rápida, então você tem que tomar muito cuidado na hora de combater porque se você colocar alguma coisa fraca, por exemplo o canhão vocês vão poder ver aí agora a comparação, ele elimina o canhão muito rápido, ainda ficam, eles ainda ficam com muita vida e conseguem dar muito dano na torre, inclusive levando a torre aqui logo de cara, então realmente os bárbaros para torneio aqui, no nível de torneio, estão muito fortes, são cartas comuns excelentes, o custo é realmente muito alto, mas a gente vai poder encontrar de alguma maneira uma utilidade para esses bárbaros de elite, que apesar do custo alto, com certeza vão valer muito a pena em alguns decks, né? Bom, eu pensei aqui que talvez decks com Combo de Corredor, porque ele é uma carta muito rápida, então ele provavelmente vai acompanhar o Corredor de uma maneira muito boa. Olha só, os Espíritos de Gelo também, por ser uma alternativa de um de custo, já consegue praticamente eliminar um dos Bárbaros. E os Espíritos de Fogo cuidam daquele restante, então é uma troca muito interessante. Você usa três de Elixir, se você não usar da maneira que eu utilizei, obviamente, você consegue... Uma, uma, uma troca contra seis de elixir, então você fica com três de elixir positivo apenas usando os dois espíritos por exemplo, é uma das alternativas só que, cada um dos espíritos só consegue matar um dos bárbaros né a não ser, é lógico, que você use o espírito de fogo e consiga acertar os dois né beleza, basicamente nessa batalha aqui é só isso, são poucas coisas a gente vai fazer mais uma já já, mas na segunda eu coloquei algumas outras cartas para vocês verem a potência desse bárbaro de elite atacando de fato, né então eu coloquei aqui acabando dos bárbaros, coloquei o gigante, coloquei o o golem de gelo para vocês verem algumas alternativas e desse gameplay talvez tirar uma, uma estratégia interessante para vocês combaterem essas cartas na hora que vocês forem enfrentá-las e também utilizá-las quando vocês forem desbloquear. Esqueci de dizer, ele é desbloqueado na Arena 7, então é uma carta que muitos de vocês vão, já, já vão estar ganhando a partir de agora né que ele foi lançado. Então, para vocês terem uma noção de Bárbaro 2 contra 2, olha só, o Bárbaro dois contra dois ali da cabana do, do, dos bárbaros, com certeza não tem nenhuma chance contra os bárbaros de elite olha só, eles não conseguem tirar nem praticamente metade da vida de um dos bárbaros só que, a partir do momento que eles entram na sua área de ataque, que eles são é, afetados pela sua torre defensiva né, ou pela torre defensiva do seu oponente eles com certeza já perdem toda aquela eficácia e não vale muito a pena então com certeza, apesar de serem cartas muito fortes, rápidas eles não devem ser utilizados simplesmente pro ataque, Jogar os dois bárbaros aleatoriamente porque se o cara conseguir desviar a atenção deles eles vão acabar perdendo muita eficiência deles na hora de atacar agora olhem só os bárbaros de elite matando um gigante olhem só a velocidade com que eles levam o gigante eles batem muito rápido colocando os dois exatamente no meio ao mesmo tempo, o gigante não consegue sequer chegar na torre, então realmente é absurdo, o bárbaro de elite é muito monstro, ele bate realmente muito forte. Depois eu coloquei um espírito de gelo e espíritos de fogo, e consegui matar os dois, os dois bárbaros, porque o espírito de gelo deixou eles lentos, o espírito de fogo deu um dano em área, mas mesmo assim eles ainda resistiram, e conseguiram dar ali algum dano na minha torre, para vocês terem uma noção. Agora eu vou comparar ali, vou jogar os Bárbaros de Elite contra o Esqueleto de Gigante, para vocês verem que como eles são muito rápidos, diferente dos Bárbaros comuns, eles vão conseguir desviar da bomba do Esqueleto Gigante, coisa que os Bárbaros às vezes não conseguem fazer. Talvez aqueles últimos dois Bárbaros, que eles são quatro, eles andam em duas duplas, né? Aqueles dois Bárbaros de baixo, eles não conseguem desviar, normalmente, né? Das bombas do Esqueleto Gigante, mas esses Bárbaros aqui conseguem porque eles têm uma velocidade de, de movimento muito grande, então não tem nenhum problema você utilizá-los para matar o esqueleto Gigante. Mas lembrando, é uma troca de igual para igual. Não é ruim, mas também não deixa você na vantagem contra o seu oponente. Uma alternativa talvez para você utilizar os bárbaros seria os guardas. Só que, por que, que os guardas não são tão eficientes? Vocês vão ver aqui agora. Os dois bárbaros de início já matam o primeiro guarda porque eles dão dois hits ao mesmo tempo. Como eles têm uma velocidade de ataque muito rápida, os guardas precisam tomar dois hits cada um para serem mortos. Só que, como eles têm uma velocidade de ataque muito, muito veloz mesmo, eles acabam sendo muito eficientes na hora de matar os guardas. Então os guardas com certeza que não foi uma alternativa interessante de você utilizar para defender o ataque dos bárbaros de elite. Agora galera, olha só os Bárbaros de Elite espelhados contra o Gigante Esqueleto e o Gigante. Eles simplesmente detonam, detonam as duas cartas grandes e ainda conseguem levar a torre. Para vocês terem uma noção, se você conseguir espelhar os seus Bárbaros de Elite, com certeza o, o seu oponente vai ter que tomar uma atitude urgente, porque senão ele vai tomar muito dano na torre e talvez até perder a torre logo de cara. Então com certeza ele vai ter que se preocupar com isso daqui. Então vamos lá, vamos comparar agora definitivamente os bárbaros contra os outros bárbaros. Eu vou pegar aqui o meu iPhone e vou abrir o aplicativo de desenvolvedor aqui ao vivo com vocês para a gente poder batalhar bárbaros contra bárbaros. Vocês só vão ver a tela, opa deixa eu tirar aqui o som, vocês vão, só vão ver a tela do meu iPad mas já vai ser o suficiente para vocês terem uma noção de como é de fato Bárbaro contra Bárbaro eu vou colocar os dois ao mesmo tempo no mesmo lugar para a gente poder ter uma comparação eu ainda acho que vai acontecer mais ou menos igual aconteceu naquela primeira batalha que vocês viram que os Bárbaros se empurra... os bárbaros normais empurraram os Bárbaros de Elite para trás e acabaram tomando dano da torre mas vamos ver o que a gente consegue aqui eu vou colocar aqui algumas cartas baratas só pelo caso de eu não vir com os Bárbaros na mão Beleza, eu acho que é o suficiente, vamos procurar uma batalha aqui, vou colocar aqui, sei lá, na arena do parquinho do P.E.K.K.A. Que é uma arena muito legal, cheia de fogo, eu acho que é um ambiente legal a gente poder batalhar contra Bárbaros contra Bárbaros Realmente uma batalha barbárica, Nossa, <risos> uma batalha barbárica Vamos gastar aqui alguns feitiços, só pra gente vir com o Bárbaro na mão Beleza, agora sim, eu tenho Bárbaros contra Bárbaros, vou colocar aqui os dois na linha da minha direita Olha só, tô com o iPhone aqui e vou soltar os dois ao mesmo tempo. Ah, não, mano, soltei sem querer. Nossa, eles empurraram de novo. Fiz cagada, mas vamos, vamos, vamos gastar aqui então. Nossa, mas se liga, os Bárbaros Elite não conseguem lidar aparentemente totalmente com os Bárbaros, né? Afinal de contas, um, é um número muito grande. Os Bárbaros têm cerca de 600 de vida, o Bárbaro Elite tem 900, mas atacam mais rápido, né? Então deixa eu gastar aqui que eu não quero colocar espelho, porque senão vai ter a desvantagem do número, né? Do, do, do, do nível da tropa. Então beleza, já estamos com os Bárbaros de Elite novamente na mão, e aqui eu preciso, na minha outra conta, vir com os Bárbaros também. Beleza, agora sim, eu fui mostrar pra vocês, mas agora sim vai dar certo. Ó, 3, 2, 1, soltei, e vai ser Bárbaro contra Bárbaros. Vamos lá, agora sim, ó, olha a velocidade com que ele bate, e três pancadas, são três pancadas o suficiente. Agora sim, ó, quando você coloca os dois ao mesmo tempo, parece que o resultado é um pouco mais favorável pros Bárbaros de Elite. Porque ele consegue eliminar 3 bárbaros praticamente, né? Porque o, o terceiro fica com metade da vida, 2,5 bárbaros. E os outros bárbaros que sobram não conseguem dar nem 2, 3 hits na torre. Então com certeza o bárbaro de elite não é uma alternativa interessante para você contra-atacar os bárbaros do seu oponente na sua linha de defesa. Na, na linha média de defesa basicamente. Obviamente, vamos fazer aqui um outro teste. Se eu colocar os, os meus bárbaros de elite para defender na minha área defensiva, o resultado vai ser muito, mas muito melhor. Então vamos fazer o teste aqui, vou colocar aqui, vamos gastar, vamos gastar tudo isso pra gente com os bárbaros na mão novamente. E agora do lado de lá, eu vou colocar aqui os meus bárbaros e vou usá-los defensivamente agora, o bárbaro de elite defensivamente, o ideal é você jogar aqui no meio, se eles não forem atraídos pelo gigante de gelo, mas olha só, você joga pro meio, para os seus bárbaros de elite atraírem os bárbaros do oponente pro seu campo, e olha só, agora eu consigo matar todos os bárbaros e ainda sobrar com um bárbaro de elite com quase toda a vida que consegue chegar na torre da dois vamos lá mais três vamos lá três hits na torre como o hit dele é muito forte levou muito dano, a torre levou muito dano de apenas um Bárbaro de Elite que deu 3 hits na torre então com certeza, agora você já tem uma noção, obviamente o Bárbaro de Elite não vai ser utilizado nas mesmas circunstâncias exatas que o Bárbaro comum, mas com certeza é mais uma alternativa principalmente para decks que focam no ataque, como eles têm uma velocidade muito grande talvez você fazer um combo com o um Corredor vai ser super interessante espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, vamos só fazer umas waiters aqui então Espero que vocês tenham gostado, então, finalmente vou me seguindo de vocês. Não se esqueça de deixar o seu like e clicar no sininho para você receber os vídeos do canal. Eu sei que o YouTube anda me trollando e não anda distribuindo os vídeos. Então, se você clicar no sininho, você vai receber os vídeos no seu feed, no seu e-mail. Enfim, vai receber os vídeos de alguma maneira. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se inscreve, caso você ainda não seja inscrito. Fala um grande abraço do gordinho. Aproveita os bárbaros de elite. E até a próxima! Música